E aí tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como gerar um mapa no caltopo já com as linhas de relevo, já com as curvas de nível de forma fácil, rápida e acessível para que você possa utilizar o seu mapinha com a sua trilha, com as linhas de relevo, com as informações de altitude e de distância para que você possa Utilizar em campo. Vamos lá? Então, para quem não sabe, este é o Cautopo, cautopo.com, que é aquela aplicação via web é, que foi criada para que entusiastas, aventureiros, praticantes de atividades outdoor, principalmente nos Estados Unidos, pudessem produzir ou possam produzir seus mapas com um pouquinho já de planejamento, um pouquinho de informação do terreno é, que vai explorar, que vai desenvolver a sua atividade. E aí é só gerar o mapa, levar a sua bússola e praticar a sua atividade com um pouco mais de planejamento, um pouco mais de segurança, né? um pouco mais de informação espacial, geográfica e da atividade que você vai desenvolver. Então vamos lá lembra que as curvas de nível, as linhas de relevo no CalTOPO estavam disponíveis só para o pessoal lá dos Estados Unidos? Pois é, eles disponibilizaram para vários lugares do planeta as linhas de relevo. Agora está fácil você gerar sua trilha, gerar o seu percurso, gerar suas informações, é, explorar Uh, uh, o terreno de forma que você consiga extrair as suas distâncias verticais e as suas distâncias horizontais, né? As distâncias uh, e, e os dados de altitude. E através dele você, além de conseguir exportar essas informações para o seu navegador, para o seu GPS para o seu relógio de pulso, que tem navegador, para o seu tablet, para o seu celular, etc. Você consegue também é, imprimir essas informações. E agora, destacando com as curvas de nível. Né? Então antes, para que você pudesse gerar um mapa com, com as linhas de relevo mais é, destacadas, era todo um processo alternativo, tinha que entrar no site do Serviço Geográfico dos Estados Unidos, baixar uh, uh, uma o, o modelo digital de elevação, exportar esse modelo digital de elevação, extrair com a ajuda do, do QGIS, né? uh, através desse modelo digital, extrair as curvas de 5, 10, 15, 20 metros, 1 metro, né? depois exportar essa informação de forma que o Cautopo pudesse ler, fosse em GPX, fosse em KM, KMZ, né? e aí sobrepor as linhas de relevo no, na sua, na, junto com a sua camada do seu planejamento, da sua trilha, e aí sim, só depois disso, a gente conseguir imprimir um mapa todo bonitinho, com as curvas de nível, etc. Agora não precisa mais disso. Agora você pode entrar no site do Cautopo, você pode gerar a sua trilha, você pode gerar a sua, sua informação, plotar todas as informações que você precisa no mapa. Aí você vem aqui, imprime, manda imprimir, vai abrir uma nova tela, você marca aqui onde está contornos, se é a curva de nível de 5 ou de 10 metros que você vai precisar ou se você estiver trabalhando com pés de 40 pés ou 10 pés né você pode até habilitar aqui a camada de para mostrar para sombrear os ângulos de elevação do terreno né para você de repente fazer uma exploração pelos caminhos menos inclinados e a partir disso você configura o seu tipo de impressão a sua escala né? é, configura o tipo de coordenada que você quer mostrar no mapa manda imprimir e pronto todas as informações estarão lá a sua trilha as linhas de relevo mostrando as altitudes né? de forma que você consegue fazer uma leitura rápida da, do perfil de inclinação ou de declividade do terreno, tem acesso rápido às informações sobre a altitude dos pontos que você vai percorrer, ou até mesmo para interpretar geograficamente ou o, o, o geomorfo, geomorfologicamente a, o seu terreno. Além das informações de escala, as informações de declaração de... magnética, norte verdadeiro, né? etc. Bacana, né? Agora você consegue gerar sua trilha, gerar sua informação, mandar imprimir, escolher a equidistância das curvas de nível e imprimir, mandar para impressora e levar para sua aventura. Muito bacana. Vale lembrar que essas informações de linhas de relevo elas são produzidas uh, sem pós-processamento, sem um refinamento dessa informação. Né? Então isso quer dizer que em campo, embora você esteja aqui imprimindo uma equidistância de 5 ou 10 metros, em campo, você vai perceber que nem em todo lugar essa informação vai bater com o seu barômetro por exemplo. Né? Porque é uma informação sem refinamento, uma, ref uma informação bruta. Né? E não, não, não deve ser utilizada ao pé da letra com finalidades, talvez, Acadêmicas ou profissionais um pouco mais sérias, mas para fins de atividade esportiva, atividade na natureza, atividades de aventura, né, é uma informação que, mesmo que tenha lá ah, uma diferença de acurácia ou ah, de aferição né, é muito alta e não tão precisa, que pode ter aí dependendo do, do lugar. Ah, vários metros de diferença entre a, a informação que é dada pela linha de relevo, pela curva de nível, a altitude que é informada ali e a altitude no seu barômetro, né? ou, ou do seu barômetro ao nível do mar, ou uh, do seu instrumento de, de, de informação altimétrica por satélite, né? pode essas informações podem não corresponder ali exatamente como você espera no terreno. Pode ter uma variação de 10, 20, 30, às vezes, de repente, se for um terreno com muito relevo, com muita declividade, facilmente aí chega às vezes até 50 metros de diferença. Mas, voltando para a utilização que o site se propõe, que é para tornar os aventureiros um pouco mais municiados, de instrumentos e ferramentas para que ele possa desenvolver suas atividades em campo né? é, é é muito melhor do que nada né? você ter uma informação de altimetria ou de planealti altimetria é, plotada em um mapa onde você de repente não teria essa informação numa situação de emergência é muito melhor do que não ter né? você ler é, o terreno de forma razoável, é muito melhor de, do que não ler, né, do que não saber uh, interpretar os morros, interme, interpretar as distâncias, inter, interpretar os desníveis de terreno, né, os desníveis do, de relevo, de não conseguir interpretar a declividade do terreno, etc. A distância vertical, a distância horizontal. Então, é muito melhor do que realmente não ter. Se eu desligar aqui a linha de contorno, eu imprimiria o mapa sem essa informação de linhas de contorno, como se a Terra fosse plana, como se a Terra fosse uma planície, né? sem, um, sem relevo, sem ondulações, sem morros, sem nada. Claro que isso iria fazer muita diferença na hora que eu precisasse interpretar o terreno. Agora, com as linhas de contorno, eu já consigo trabalhar melhor essa informação. Eu sei, eu consigo... Uh, interpretar as linhas uh, de contorno do terreno e extrair o que, que é vale, o que, que é pico, o que é crista, o que é a área de maior ou menor declividade, quais são as suas distâncias verticais, quais são, uh, uh, de repente eu consigo até traçar um, um perfil altimétrico do terreno, um perfil de elevação né? bacana, então agora você já sabe de forma fácil, de forma acessível, você consegue imprimir um mapa com as linhas de relevo do terreno no cautopo, beleza? Boas aventuras!